Qual que é o nome da formiga, né? Ela disse Fu... Fu que? Fumiga <risos> E aí, outra então, falou assim Qual que é o seu nome? Ela disse Ota... Ota o que? Ota Fumiga <risos> Ai, Charlene, vou te contar aí Às vezes parece que tu tem um miolo a menos Sério, parece que essa cabeça aí é meio louca Filha de quê? Quem me sabe o trabalho que me deu pra fazer essa maquiagem? Porque eu vou ser chispando aqui. Agora, amor. Ah, chispando. Chispando. Ch ch mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas. Que tem que ser rica pra ser bonita Você não vai falar oi, cara de boi? Não, porque eu não sou obrigada Fala logo Tá Oi, cara de boi Kit de maquiagem Kit de maquiagem O kit de maquiagem de hoje está muito especial Ai, que fala sempre porque tá muito especial, ele é mais especial que o outro porque todo vídeo de kit de maquiagem que eu tento fazer eu tento fazer melhor com vídeo de maquiagem passado. E eu espero muito que vocês gostem porque eu fiz pensadinho em vocês, eu fui lá nos comentários dos últimos vídeos e li li li li li, li, li e vi o que vocês mais pediram, que são esses os itens que tem hoje. Alguns me deram muito trabalho só pra constar, então clique em gostei aqui embaixo do vídeo. Obrigado de nada 100 mil curtidas e eu já começo a fazer um próximo vídeo desse. Vamos nessa! A primeira das nossas receitas do dia Sem sombra de dúvidas é a mais pedida No canal, é a coisa que eu mais vi nos comentários Quem faz rímel transparente? Quem faz rímel transparente? faz transparente. Quem faz rima transparente? Eu nunca tinha feito rímel transparente Aqui no canal antes, porque pô É um rímel transparente, não imaginei que vocês tinham tanto interesse Mas como vocês me pediram muito Muito mesmo, aqui estamos nós Você vai precisar de um pouco de Maisena e gel de cabelo Transparente, é importante você ver se esse gel Não é tóxico, se esse gel Não vai arder o seu olho, se não vai dar algum tipo de Alergia. Se você sentir qualquer tipo de coceira, qualquer tipo de coceira, lave o olho na hora e não use mais, tente ou outro gel você vai misturar os dois até virar essa pastinha semi-branca aí E vai deixar ali, reservadinho Pra fazer o potinho do rímel, eu tô pegando um esmalte Estou arrancando essa parte do pincelzinho Estou pegando uma dessa parte aqui que é como se fosse um pincel de rímel Só que descartável Tô cortando a parte dele pra ele encaixar bem certinho E tô colando ele lá no fundinho da tampa do bote de esmalte Colei com cola quente, deixei ele secar E aí eu vou colocando essa misturinha do gel lá dentro Com bastante calma, com bastante paciência Aos poucos, vai na fé que vai dar tudo certo. E aí é só você limpar o excesso que tenha caído pra fora e colocar o seu pincel lá dentro. E pronto, você tem um rímel maravilhoso que você pode usar tanto pra dar volume nos seus cílios e deixar eles bem legais e naturais, quanto pra você deixar a sua sobrancelha firme e no lugar. É um item bem natural, bem curinho pra você ter e que você vai usar muito. <risos> agora eu vou mostrar pra vocês como fazer um delineador metalizado pra isso você precisar de uma base e a minha base vai ser um pedacinho de um lápis, então você vai cortar ele no meio assim e vai tirar todo o miolinho, ele que vai ser o que vai dar textura, a cor do seu lápis vai ser a cor do seu delineador então como o meu é marrom, ele vai puxar assim para o marrom, tô colocando um pouco de glitter um pouco de sombra douradinha porque eu quero que ele fique com essa nuance, coloquei também um pouquinho de manteiga de cacau, para que o meu delineador fique cremoso, deslize muito bem no meu olho, estou derretendo esse de uma vela colocando no potinho e aí é só você esperar secar e usar. A cor fica bem legal, ele fica bem pigmentado e ele não sai com facilidade, pode acreditar. Outra ideia que vocês me pediram bastante Que é como fazer um potinho pra você colocar as suas maquiagens Eu já mostrei pra vocês como fazer um potinho Daqueles pequenininhos pra colocar sombra Usando tampinha de garrafa e a ideia foi bem legal E agora eu tô usando um pote desse de nível, Assim, essas latinhas assim Pra criar um estojinho de corretivo De base, de pó, de algo que seja maior Eu tô pintando tudo de preto Com tinta normal, tô passando um pouquinho de verniz Em cima, e aí eu cortei alguns pedaços De CD porque eu acho que sempre dá um efeito Muito bacana, e tô grudando ele Em pedacinhos assim como se fosse um mosaico Aí eu espero secar e está pronto o meu potinho de pó, o meu potinho de blush. Agora é só colocar o recheinho. E pra rechear esse meu potinho novo eu vou ensinar vocês o melhor bronzer que eu já tive na minha vida pra isso você vai precisar de um pouco de talco eu tô colocando ali o fundinho, da... o fundinho do potinho, pode ser maisena também mas eu prefiro talco porque ele quebra menos, ele craquela menos e eu acho que ele pigmenta mais, tô colocando ali também um pouquinho de base, como eu quero fazer um bronzer eu tô colocando uma base um pouco mais escura com a minha pele mas se você não tiver não tem problema, você equilibra na sombra daí, e tô colocando um pouco de sombra escura, eu peguei um marrom bem escuro não se preocupe que não é assim que vai ficar, então eu quero um bronzer que seja marrom e que tenha cores quentes. Então eu peguei um laranja peguei uma sombra escura e coloquei tudo ali um pouquinho de cada uma. Tô colocando álcool em gel, mas pode ser álcool líquido também não faz diferença nenhuma e vou mexendo, mexendo, mexendo, mexendo se precisar você coloca um pouquinho mais de álcool e mexe, mexe até ele ficar uma pasta bem homogênea. Depois disso é só você colocar no potinho, colocar um guardanapo pra tirar o excesso d'água se for preciso e esperar secar de um dia pro outro e pronto você terá um blush maravilhoso, super pigmentado que você vai usar muito, pelo menos eu uso muito, muito, muito, muito. Esse é o meu mais novo queridinho, que tá super em alta, que é um batom, um gloss feito só de glitter. Isso é muito lindo, é muito K-pop, é muito maravilhoso. E pra isso eu tô usando um pouco de gloss. Esses gloss de 9,9 mesmo, esse daí já veio até com um pouquinho de brilhozinho, eu coloquei ali dentro e tô tacando tudo quanto é tipo de glitter que eu tenho na minha casa. Pego meu arsenal inteiro e vou colocando ali. Coloquei também um pouquinho de azul pra ele ficar algo mais arco-íris e taquei glitter até não querer mais. Eu não coloquei sombra, eu não coloquei nada. Só sobre os pigmentos E glitter E muito glitter E mais glitter eu Já falei que eu coloquei glitter Glitter é maravilhoso, né? Misturo tudo até ver que chegou na consistência que eu quero Até ver que ele ficou pigmentado do jeito que eu quero Se você achar que não, você coloca mais glitter ainda E aí é só você colocar dentro desse potinho Esse potinho eu lavei Que era o um botinho de outro batom que acabou Fechar E tadam! Você tem o seu próprio gloss de glitter unicórnio Maravilhoso, perfeito E divo e mais coisa mais desse mundo